Ah! Dino, where are you? Opa. Tá ali. Ah, a gente tá perto pra caramba. Nossa, eu achei que a gente estava mais longe. Tá. Pra onde eu vou? Eu não tem mapa daqui. Né? Não achei mapa daqui. Ou aqui não tem mapa, né? Eu investiguei tudo. Eu não achei mapa. Só me diz que não tem mais armadilha, mano. Se tiver, eu vou ficar pistola. Porque provavelmente eu vou morrer se tiver. Não dá de ver, mano. É impossível de ver essas desgraças. Mais por um portãozão. Uma hammer. de passar. Aqui. Aqui. Tá. Acabou? Só isso, é isso? Sério? Eu só isso? Ou dá pra mim subir lá não, não, dá. Vai que dava vai Vai pra fazer um parkour ali, ela. Impulsionava funcionava na parede e subia. Não uma possibilidade. Ah, vá! Eu sei que a gente não pode subir, o... Pera, amor, eu tô explorando antes. Vai ter algum recurso por aqui. Explode, tá ligado? Caraca, velho, ele vai só ser inscrito. Ok, que é uma boa pena de fuga. Vamos lá. Ah, o dele parece mais antigo. Let's get inside. que tem uma flecha. que tem uma flecha. Não. É aqui que eu vou pegar o arco e flecha. Nossa, se for aqui vai ser muito bom. Tá, questão é, como é que eu entro? Hum. não dá. Opa, tem uma porta aqui. Tinha uma flecha ali. indícios de arco e flecha. Bora lá. Nada. Nada. Não posso pegar nada. Ao mesmo tempo que eu, quero, que eu quero barra tenho que começar a usar as armas, eu não quero começar a usar as armas. eu não quero passar em careful. Toma cuidado. Não. Louco. Ah, tabulação. Tá bom, deixa eu ver aqui. Tem 40, eu posso usar o... Mortes furtivas mais rápidas. Nossa, com certeza. Ela demora demais, velho. Né? Com certeza eu vou pegar esse. Já tá ocupado nesse silenciador? Ou eu preciso fazer um novo pra. Ah, não, já tá opo, já tá com os 10 Ok. Bora lá. Ah, não era um duplo. Só uma passagem. Acho que era o duplo já. Caraca, ele tá andando muito devagar, velho. Vai ter uma cutscene por aqui. Um quick time event. This is definitely not Tommy. Ok. Foi cicatrizes. Just... não. Foram cicatrizes, mano. Nossa, o que é isso? É grafite de novo? Quem são esses Alguém WLF com Ah, aqui ó agora eu acho balde revólver hum, hum Cicatrizes não aparecer aqui Cicatrizes é aquele grupo que aparece no no primeiro trailer de gameplay primeiro gameplay que você vai trazer aquele que tem aquele cara parrudão de, de machado que aí ele mata com o e flash porque lá é o grupo de cicatrices. tem nada aqui, sério. Não só cano. De novo, nesse segundo lugar. Só de novo. Será que algum... Será que algum deles era a Lea, que a gente tá procurando? Nossa, eu vou só seguir. Eita, eu tô correndo rápido! Pera aí! Eu tô correndo como se eu tivesse modo de combate, mano. Agora que eu me liguei. Quando o personagem começa a correr desse, daquele jeito ali é porque tem, tá em combate. Por isso que eu me agachei. Esse aqui ó. Ali. Tá, eu acho que a gente vai entrar em combate daqui a pouco. Nossa a música tá. Tom. Nossa, lixo, tem muito recurso aqui. Combate na certa. Não sei onde é que isso foi. Tá, é aí. Então, então eu vou continuar pra cá. Eu acho que aqui dentro não tem. Acho que lá fora que vai ter o combate. Mas aqui dentro tem recurso demais, velho. Eu espero que a gente consiga voltar depois do combate aqui. E aparentemente vou ter que usar a sniper. Por tá. que eu tô com gosto de mim na tua Ah, deixa eu dar uma smarrito aqui. Não tem mais você. Ah, tá. Entendi. Entendi. Tá ali, ó. Não dá pra abrir, né? Você gastar munição, de algum jeito. Se dia. ela ainda estiver viva, né? Verdadeira. Será que a Dina vai acabar tra traindo a gente porque a gente tá muito tryhard? Né? Tipo, a gente vai começar a ficar cego pela vingança e a Dina vai tipo Não, para, você tá louco? E vai se afastar da gente. Tipo. Eu estou renderizando a parte 4 do do, do, do da série. E, mano, bueno, foi a parte mais longa até agora uma hora e pouca. Uma hora e vinte e cinco, se <risos> Mella, meu Deus do céu. Kim Mella, o nome verdadeiro Kim Mella Green. <risos> Inteligência 80, Força 60, habiliação só of Champions. Quando construtores gananciosos ficaram com a casa de sua família, os, prote os protestos públicos da jovem cientista Kimi Mella Green foram ignorados. Frustrada, a cientista começou a usar sua investigação sobre o comportamento animal como meio de ação política. Várias noites longas no laboratório culminaram num dispositivo que lhe permite comunicar telepaticamente com animais. Agora, como membro da Society of Champions, Kimmela leva os seus aliados animais para lugares em todo o mundo onde o conflito civil e a ganância ameaçam forçar as pessoas a sair das suas casas. E, quando os malfeitores não a ouvem, ela deixa que os seus animais falam por ela. Heroína. Falem por ela. Ok, vamos abrir a porta Vou levar um balaço na capa. Não. que trocar a Me garanto mais capistola do que foi pra ser sincero Mas se o cara chegar muito perto na óptica, se o cara aparecer perto da gente, hoje eu já estou de shot. Então, Pelas circunstâncias... Não, não vi Eu não vi eu, eu, ou, ou foi um... Se foi um instalador, eu acho que eu vi, mas eu achei que era da música Porque eu escutei um... Só que eu não sei se era um violão na música ou se era um instalador Espero que não tenha... Vamos ver. Ru, um passarinho disse-me que aqueles cicatrizes que trouxeste da Costa falaram. Ouvi dizer que o Isaac está muito impressionado contigo. Sei que tens tido dúvidas, mas agora tens de ser de ser forte. Mostra-lhe que o que aconteceu na co na Costa não foi um acaso e nunca mais vai ter de vai ter homem <risos> vai ter de te preocupar. Pensa que há muito poucas pessoas que têm esta oportunidade. Eu estou orgulhoso de ti. Assinado para. Ah, então. Então, a WLF realmente mexeu com cicatrizes e agora os cicatrizes estão pistola. Cicatrizes são praticamente a L, só que um grupo carne e sal, tá ligado? Carne e sal. É, tipo isso, porque as cicatrizes estão também atrás de vingança, que nem a L, a L também está atrás de vingança. Só que chega três vezes destroço eles por causa da crença deles também. Então isso? Tem muito recurso aqui. De... Se a gente não envolver em treta, então eu não sei o que vai acontecer. Tem como pegar esse aqui? Não. Achei que era um vidro só. Ah, essa cena! É a Lia! Ou não? É a Lia, né? Né? Isso. Yes. Guess the universe really wanted her dead, huh? Don't hug her. There's nothing on her. Yeah. Pots. Hmm. Ah, é do Joe ou do Tommy. That's all of them. Ah, não, é de todos eles, já hmm. Jackson. Look at their fucking smiles. Mm. India, in the I the station. Yeah, we should going. a suit, by <sighs> <sighs> oh, I'm like flash She's dead. How do you feel? I'm pissed we couldn't talk to her. Yeah. She didn't hurt John. But it would have been pretty fucked up to make her talk. She traveled hundreds of miles to torture him. I don't care whether she held the club or not. I get it. You want to find somewhere to hold up? Look over Leah's stuff? For sure. Let's head deeper into downtown. Oh, shit. Get, get down. Oh, shit. Puxa, eles vão achar que foi a gente matou todo mundo. <missos> Um cofre, ah, não, desci. Não, não vou pegar a cabeça. Nossa, tinha um cara vendo. Nossa, não sei se ele estava. Ai, ah, eu errei, eu errei feio, eu errei muito feio. Ai, ai! Aonde? Puta merda! Até ali. Nossa senhora! Boa! Pra trás! Nossa! O cara tá ali. Tá de shot bem. Ah, tem ali. Vai, Gina! Eu só usar a pistola de novo. É muito da hora as batalhas, velho. E atirar também é muito da hora, eu só não atiro essa questão. É da hora, mas eu não atiro. Eu atiro, tá. De vez em quando, só. tem tenho quatro. Eu vou usar a martelo, já que os dois têm a mesma coisa né? nesse nesse caso, né? Porque os dois estão com quatro. Principalmente uma machete tem mais. Tá, já juntou. Gente... Eita, a gente ainda tá embotado, velho. Aí ele tá correndo rapidão. ele vai aparecer mais alguém. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vamos bora. voltar aqui. Peraí. Vou colocar aqui trapo. Só achar trapo por aqui. Tijolo. Devolve. Não tem trapo, só lá em cima tem trapo. Eu acho que tem trapo por aqui, é impossível. Em algum lugar desse jogo não tem trapo, é a única coisa que tem de recurso. Não estou não reclamando, tá? só para falar que tem muito trapo. Ah, aqui tem vida. Eu quase fui, ainda vou ficar trapo. Ou vai que tem outra vida. Tava cheio de quê? Tesoura. Ah, tesoura! Agora eu posso fazer um o seguinte: foi. Tesoura, peguei. Tesoura, peguei. Opa, aqui é trapo. Foi. Foi. Peguei o trapo. Vamos lá, deixa o álcool. Se não preciso, vamos usar. É a não usei. fita. Mas eu preciso? Sim, é preciso. Vamos lá. não são, é preciso. não são. Vai carregar pode passar. Vamos Ok, uh, aqui eu revistei tudo de novo, então tá, aqui não tem como abrir essa porta ainda, Deixa eu vou voltar pra cá. 匹长 Tesoura, Isso aí. e aqui no último, depois eu já vou continuar alto e acabou. Bora onde era. Imagina... Pega aí. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. tá, tá. Vamos vazar aqui. Não deixa essa dica agora, se assim. não tem nenhum inimigo aqui. Por enquanto, pelo menos. What the heck? Eu tava olhando pra lá agora, ó. Cadê? Ah, eles está em cima. Vamos, vamos, vamos, vamos, Ush tá, vamos, vamos, vamos, vamos, Bora bora bora, bora. Ai ai ai vamos, vamos, bora, bora, Bora bora bora bora bora Nossa, eles têm um carro. bora vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Boa. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. boa, boa, boa, boa.